No silêncio do meu quarto Sofra a falta de você Tá faltando um pedaço dentro de mim Tá faltando em mim você Não sei se te procuro Ou se tento te esquecer Tá faltando seu corpo no meu corpo Tá faltando seus beijos nos meus O tempo passa e eu fico louco Já deu na cara, dá pra ver nos olhos meus Eu sei que o nosso amor tá se acabando você não vai mais querer voltar Se me deixar só pra ficar com o outro Pode tá certa que essa dor vai me matar Vou curtir a minha so.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 só pra ficar com o outro Pode tá certa que essa dor vai me matar